É, fui criado assim na rua, respeitador. pensa é, que, é, que, é, que a gente mora na rua, não é respeitador, né é respeitador. As mulheres são tudo. As mulheres são divinas, maravilhosas. Né? Sou um homem de muito respeito.